Pessoal, tudo bem? Então, hoje vamos fazer mais um passo a passo, certo? E espero muito que vocês gostem. E antes de começar o passo a passo, peço a vocês que se inscrevam no canal e ativa o sininho para notificações e você ser avisado para novos vídeos, tá bom? Deixa um joinha e comenta lá embaixo se você gostou também do nosso conteúdo e compartilha os nossos vídeos com os amigos de vocês que gostam também de artesanato tá bom conto com vocês e fique com o passo a passo um forte abraço e um beijo que Deus abençoe a todos grandemente até lá beijo então para esse passo vamos precisar de uma garrafa dessa daqui de alvejante ó certo de um pedaço assim ó de isopor cortado tipo uma coxinha grande um pedaço de arame galvanizado ó torcido tira de tecido e talvez a gente use essa fita aqui também, certo? Tesoura. Aí vamos começar cortando aqui, ó. Então, pessoal, aqui como é que fica a garrafa? Eu esqueci, mas eu desenhei aqui, viu? Com um, um lápis, ó. Eu fui e risquei o tanto da cavidade que eu queria. Certo? Aí agora eu vou pegar aqui só o, a latinha de cimento pra gente começar a envolver isso aqui. Ó, pessoal, já tá envolvendo aqui, ó. A tira. Aí aqui eu fiz um furo e vou colocar esse aramezinho aqui, ó. E coloquei papel dentro, certo? Porque aqui, esse plástico é muito mole, aí vai ficar para ajudar a gente a envolver a, a, a garrafa. Aqui, vamos tortar aqui, ó, um pouquinho desse arame, para segurar aqui o pescoço, certo? Vamos pegar aqui agora o tecido. Fazer então, isso aqui, ó. Aí, aqui, ó, faz um buraquinho com o dedo e coloca aqui. Aí, vamos esperar essa peça aqui secar por 24 horas na sombra, ok? Ó, pessoal, já secou aqui, certo? Nosso cachorrinho. E aqui, ó, eu fiz dois furos para a drenagem do nosso vaso, certo? com a chave de fenda mas vocês podem estar fazendo com faca alguma coisa e a massa que nós vamos usar essa aqui que já está no canal eu vou deixar no card e na descrição desse vídeo também tá bom vamos agora é todo ó pessoal tomando cuidado para não fechar o, o o furo da drenagem certo e aqui só passar o o pincel certo e agora vamos fazer a cabeça Ó pessoal, agora vamos abrir aqui ó, a cavidade da boca do nosso cachorro, certo, aí puxa pra cima, pra baixo também ó, aí pra fazer a língua, a gente faz uma coxinha, pequenininha assim ó, certo. parte no meio um pouco e coloca aqui Pronto, pessoal, já tá aqui pronto as patinhas. Aí vamos colocar aqui. Umedece desce tudo. Aí coloca um aqui, ó. E outra aqui. E vai ajeitando, certo? Aperta. Pra colar. Agora é pra fazer o rabinho, ó. uma cobrinha. E coloca aqui. E agora vamos partir para os acabamentos, aqui ó, essa borda vai fazendo cobrinha ó, e vai ajeitando essa parte todinha aqui do vaso, ó pessoal, fez esse processo aqui ó, aí só esperar por 24 horas na sombra, a peça secar, certo, para agendar o acabamento embaixo, aí deixa eu passar aqui um pouco aqui eu já tenho essa peça aqui ó certo aqui eu já tenho essa peça aqui eu vou dar o um acabamento aqui ó vou molhar e aqui ó Então pessoal, depois de feito esse acabamento aqui, ó, só é esperar secar, lixar, certo, para a gente pintar. Detalhe, vocês podem estar tá fazendo para vender, certo, também uma peça dessa daqui, vocês plantam para valorizar mais a planta que estão vendendo os cactos, certo? É uma ótima opção para ter uma renda extra em casa, porque esse é o meu intuito aqui no canal, certo? Que vocês façam também pra vocês e algumas pessoas fazem para vender, ok? Então vamos esperar secar para vir com a pintura. Então, pessoal, chegou a hora da pintura, certo? Eu vou pintar com essas tintas aqui mesmo, ó. mas eu vou misturar com tinta pra tecido também. Se você tiver de artesanato, melhor ainda. E aqui nos olhos, ó, quero explicar a vocês que eu fiz já a marcação aqui, ó. Feito só uma, uma gota, certo? E esse cachorrinho aqui, ele vai ser preto. Então vamos começar a pintar ele todo de preto. Pronto pessoal, eu vou finalizar ó, com esse verniz aqui spray, certo? Então pessoal, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, certo? E para quem já gostou e é, for novato agora, aproveita se inscreve no canal, ativa o sininho para novas notificações e você ser avisado para o próximo vídeo, certo? Deixa um joinha também, um gostei, comenta lá embaixo e compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês, tá bom? E convido, convido os amigos para conhecer o nosso trabalho aqui no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo!